Está tudo bem? Espero bem que sim. Hoje trago-vos aqui um vídeo que me é solicitado muitas vezes aí, offline por mensagens pessoais e que é a falar sobre o escape aqui assim. Ah, então as perguntas normais são como é que eu fiz isto? Ah, se gasta mais combustível, se a moto perde a velocidade de ponta, se o barulho realmente compensa ou não. É sim, eu conto a mim isto é a primeira coisa a fazer. Caso queiras, colocar a tua Duke a fazer mais barulho. O original faz pouco barulho, não é? são as normas. Uh, e com este furo aqui assim, se não viram o vídeo, vejam esse vídeo aí, que eu pus. É um bocado longo, por isso é que eu também estou a fazer este. E nesse vídeo, eu mostro o buraco em si, e mostro a diferença do som original para o som com o com buraco. ok uh, basta para, para fazerem isso, basta desmontarem aqui esta, esta proteção aqui do escape. Tem aqui dois parafusos, como vocês podem ver e isto basta uma chave 10 para apertar Vamos segurar aqui na proteção. Ela sai, vocês a ficar com os dedos todos sujos e quero-vos mostrar agora um dos contras que é o fazer o buraco. Um dos contras é que Uh, ali tem o tubo, o tubo está aqui assim metido, e se vocês fizerem o um furo, o, uh, o tubo vai-vos mandar os, os, os fumos, liberta o escape, o, os fumos de escape para aqui, e isto vai começar, vai começar a oxidar. Como podem ver aqui, esta parte do inox está limpinha, mas esta aqui está, está mais queimada. Claro que ela está toda suja, e isto limpando vai ficar assim, não é? uh, Dá um efeito engraçado também, não tem grande problema, uh, se porventura depois quiserem vender a moto. Vão ter que comprar uma pecinha destas novas para, para não ter o, isto assim, esta diferença de, de tonalidade. Não sei quanto é que custará uma peça destas, mas também deve ser uma coisa super barata. Okay? Pronto. Este furo que vocês fazem ali assim, eu vou-vos agora mostrar ali. Ai, já está tudo sujo. Não sei se conseguem ver. Se calhar vou virar a moto para o sol só um bocadinho. Já está ligeiramente melhor. Vocês veem aqui o, o buraco original, não é? E depois é feito aqui assim um furo circular. Que vocês conseguem fazer isto em qualquer sítio, não é? Uh, com uma máquina E depois ainda tem ali outro furo dentro. Possam ainda sair mais um bocadinho abafado. Há quem faça mais furos ali. Mas pronto, assim eu achei que já estava bom. E, e pronto. Uh, se porventura... Se quiserem voltar ao, ao som original, basta taparem isto aqui assim, tudo ok? O buraco lá dentro e isto aqui assim e a moto fica exatamente igual. Ou seja, isto é uma aplicação que vocês podem fazer e desfazer, ok? Não tenham, por, por isso não podem, não, não é desculpa o não fazerem isto. Bem, agora vou-vos mostrar a diferença que é, uh, com vou ligar a moto só com, com isto assim e abrindo o buraco, como está agora, está bem? Vejam bem a diferença, isto é o som normal dela, é uma coisa abismal, eu vou colocar isto, vou pousar isto só para terem noção. Uma diferença abismal, como podem ver. Mais um bocadinho de longe, só para terem noção. Pronto, e basicamente é isto. E basicamente é isto que eu vos queria mostrar. Ah, como é que um simples buraco aqui assim. Como é que um simples buraco aqui assim e um buraquinho lá dentro no tubo, como é que faz uma diferença tão grande? Ok? Maltinha, fica aí isto, fica aí a explicação. Uh, qualquer dúvida, apitem aí, embora eu acho que não haja muitas mais dúvidas, por isso, se quiserem fazer esta alteração, é muito fácil de fazer e a vossa moto vai ser mais audível, vão, vão estar mais seguros e, e, pronto, e será melhor até dar mais gosto depois de andar com isto. Uh, em relação à velocidade de ponta, isto manteve-se igual não tenho noção se ela aumentou mais 1km por hora, ou, ou perdeu 1km por hora, em termos de combustível eu acho que gasta mais um bocadito, tipo 0,1, 0,2 litros, porquê? Porque dá-lhes mais gosto de puxar e mesmo nas reduções dá mais gosto de dar aquela gasadazinha para sentir a moto, pá, pá, pá, pá, é espetacular não é? Por isso é que, é que eu aconselho vivamente a fazerem isto, está bem? Altinha, não tenho mais, espero que tenham gostado do vídeo, qualquer dúvida apitem está bem? Bah, olha, não se esqueçam do like, peace! And love!